Por que falar de trabalho? O que o sistema Conselhos tem feito pelo trabalho dos psicólogos e psicólogas? E qual seu papel como órgão orientador do exercício profissional frente à precarização do trabalho dos profissionais da psicologia? Essas perguntas deram início à primeira mesa promovida pelo Conselho Federal de Psicologia, CFP, na 45a Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia, SBP, em Belo Horizonte, Minas Gerais. A conselheira secretária do Conselho, Maria da Graça Jax, iniciou a mesa com a apresentação de aspectos teóricos da categoria Trabalho, bem como as apropriações de sua representação no imaginário social ao longo da história. Essa é uma aproximação que o Conselho Federal de Psicologia está fazendo com as entidades de psicologia de modo geral. Estamos presentes com várias mesas, a mesa que nós participamos agora foi uma mesa que traz a apresentação do Orienta Psi, ou seja, uma mesa que busca trabalhar com a noção de trabalho. O trabalho do psicólogo e da psicóloga. Então, nós iniciamos essa mesa contextualizando a categoria trabalho, a importância dessa categoria na constituição da identidade, dos modos de ser e de viver. Passamos depois a discutir a questão do papel do conselho. Tá? Na, nas questões relativas ao trabalho dos psicólogos e das psicólogas, como também uma de, um dos objetivos deste órgão de classe, para depois, então, apresentar a nossa ferramenta, que é a Orienta Psi. O Orienta Psi é uma ferramenta que busca trazer uma, a participação dos psicólogos nas questões que chegam aos, aos conselhos regionais e ao Conselho Federal de Psicologia, especialmente. Portanto, é uma mesa que tenta reconhecer afirmar a importância de se trabalhar com essa categoria, a categoria trabalho dos psicólogos e das psicólogas, enquanto uma categoria teórica, importante, constitutiva da subjetividade e que vai fundamentar toda a ferramenta que nós estamos criando para que os psicólogos possam chegar ao Conselho e participar efetivamente do que o Conselho se propõe como autarquia federal.